E nesse perfil, eu vou fazer um backup de tudo que eu tenho nele. Então, é, para que, que serve esse backup? Caso ocorra algum problema na hora de você estiver migrando esse perfil para a página, você não perde os seus amigos, não perde os seus posts, você não perde o conteúdo que você é, tem publicado durante todo esse tempo, que você tem esse perfil ativo. Então, o que você tem que fazer é um backup do perfil. E é isso que nós vamos fazer agora. Para você fazer esse backup, esse backup é muito simples. Vá do lado é, direito superior da sua, da, do seu perfil. Clica nesse triangulinho aqui da sua conta. Ali você vai em configurações e privacidade. Clica em configurações e privacidade. E vá lá em configurações. Clique em configurações. E ali você vai é, procurar aqui na aba do lado esquerdo as suas informações no facebook clique em suas informações no facebook e agora busque aqui no meio da página baixar suas informações você vai baixar uma cópia das suas informações para guardar ou transferir para outro serviço clica em visualizar e aqui você faz as primeiras configurações tá que configuração que você vai fazer primeiro é, intervalo e datas Você vai deixar aqui todos os meus dados tá? Então você não vai mexer aqui Deixa em todos os meus dados O formato você vai manter O formato em HTML E a qualidade da mídia Você deixa aqui como qualidade alta Porque ele vai baixar as mídias De vídeo que você publicou Durante o período que você tem a sua conta Aqui embaixo Nas suas informações Você pode escolher o que você quer baixar só as publicações, ou não quero baixar as fotos, ou quero baixar só as publicações sem foto e vídeo. É, não vai baixar comentários, curtidas e reações. No caso aqui, eu oriento que você deixe tudo ticado. Então você vai baixar tudo que tem no seu perfil. E ter um backup disso tudo. E se quiser criar um novo perfil depois e subir, e subir isso para esse perfil, também é possível. Tá? Aqui, para fazer esse download, você clica aqui. Do lado direito, no botão azul escrito Criar Arquivo, clicando ali, ele vai começar é, a te dar essas orientações em relação ao, ao processo. Então, uma cópia das suas informações está sendo criada. Sua cópia pode ser mais de um arquivo, dependendo de quantas informações sua solicitação contém. Avisaremos quando a sua cópia estiver concluída, para que você possa baixá-la no seu dispositivo preferido. Você pode cancelar esse processo antes que o arquivo, arquivo seja concluído. Daqui a pouquinho vai me aparecer uma notificação aqui do lado é, inferior esquerdo, dizendo que a cópia está feita. Então, a gente tem que aguardar um tempinho aqui até aparecer essa notificação. Então, dependendo do tamanho do arquivo, ele pode demorar um pouco. Aqui já apareceu para gente a notificação. Às vezes não deu tempo de você clicar ali, não tem problema, não se desespere. Vai ali no sininho. Do lado do direito superior, clica no sininho que onde estão as notificações e procura a informação do Facebook. No caso aqui, está escrito aqui, ó. Seu arquivo de informações do Facebook está pronto para download. Clica nele, ele vai te mandar para o local onde você vai fazer o download dessas informações. Aqui ele está dizendo... É, arquivo 1 de 1, de, 1, de 1 né? deu 2 MB de arquivo, esse arquivo que nós fizemos a, a, a, o download, ele fica dispos, disponível para mim fazer, para mim baixar esses arquivos até o dia 8 de dezembro, eu estou gravando essa aula agora de, hoje é dia 4 do 12, então eu tenho 4 dias para baixar esse arquivo, então é ideal que você já faça o download, obviamente, já faça é, é, esse download, já baixe ele e deixe no seu computador. Para baixar, é só vir do lado direito, onde está escrito baixar, clica ali, tá? ele vai pedir a sua senha, você digita a sua senha. Clique em enviar escolhe o local onde você quer baixar esse arquivo, eu vou deixar na área de trabalho porque é um, eu estou fazendo um teste só, né? clique em salvar e pronto, ele já está fazendo o download, ele faz esse download em zip, que vai ficar salvo e quando você precisar você pode subir esse arquivo para dentro de, uma, de um perfil novo, com todas as suas informações, comentários, engajamento, envolvimento, vídeos e assim por diante. Eu vou dividir essa aula em duas e eu volto na próxima aula te ensinando como você faz para transformar o seu perfil em uma página. Até lá.